O coach não é um conselheiro, o coach ele tem um papel de treinador, ele vai ajudá-lo e direcioná-lo para aquilo que você deseja obter. Você vai trabalhar os aspectos que precisam ser corrigidos e direcionados, lembrando que a busca sempre Vai depender de você, a palavra final sempre vai ser sua. Muitas vezes os profissionais nos procuram para a tomada de decisão, ou seja, como se nós tivéssemos a resposta para a resolução dos seus problemas. Pelo contrário, quem tem que buscar a resposta é você. Quem tem que buscar a tomada de decisão é você. Mas eu, enquanto coach, vou te direcionar para esse caminho.